E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje nós vamos analisar o trailer do ouro que a Capcom mostrou na atualização da primavera, então vamos ver juntos, bora pro vídeo. O ouro apareceu pela primeira vez no Street Fighter 3. Ele é um eremita com mais de 130 anos, que é tão poderoso que para se divertir nas lutas tem que usar apenas um braço para dar uma chance para os adversários. Ele já tinha aparecido no Street Fighter 3, no modo história da Menate e do Dalsin. como mostrou a intro dele e também uma das roupas alternativas. Achei a modelagem muito boa. Pessoal, a Capcom foi conservadora nos movimentos. Ela recriou as animações em 3D, mantendo a maioria dos movimentos originais, adicionando alguns novos. Fiz uma comparação com os golpes da Street 3. Que lance o inimigo, marca registrada do ouro está de volta para alegria da galera. O soco forte abaixado agora é um bom antiaéreo, pelo menos é o que parece. <risos> ah, e outra. O overhead dele na Street 3 voltou. Não sei se ainda é overhead mesmo, mas escapa de rasteira. E na distância certa, dá pra combar. O pulo duplo também não poderia faltar, claro. Pessoal, e os golpes especiais seguem a linha conservadora, são praticamente os mesmos. E aí, pessoal, só fico curiosa se o Oro ainda vai ser um personagem de charge como no Street 3. E tem esse golpe de chutes novo, dá para usar a finalização de combos. A versão EX dá pra usar como extensão de combos pois lança o adversário para cima possibilitando continuar o combo depois. Esse roubo. ideias de alguns especiais que o ouro tinha no Street 3 para V skill e V triggers. A V skill 1 é baseada no especial de magia do ouro. Dá para ver ele pode seguir a magia para aplicar pressão Coitado do meu zangief, Mancada da Capcom A vez que dois É esse pulinho de comando que podemos Completar com soco ou chute Para mim não pareceu tão útil E para vocês? O que, que vocês acham? Comentem aí V Trigger 1 é também um especial clássico do ouro, ele ganha um golpe de agarrão bufado e que pode ser usado em combos. O t 2 é baseado em outro especial, esses objetos que ficam voando acertam o inimigo e possibilitam novos combos. É interessante que os objetos que aparecem variam e de acordo com o que aparece, os acertos ganham propriedades diferentes, como eletricidade do boneco do Blanca e fogo. Com o PS Vita ali ó, eu acho que é o PS Vita. <risos> mostrou alguns combinhos. Parecem legais, confia. Então, pessoal, eu achei muitíssimo bem feito o trabalho desse personagem. E vocês? O que vocês acharam? Um ótimo equilíbrio entre o antigo e o novo. Tenham curtido pra caramba o que a Capco está fazendo nesta temporada. E vocês? Não perca os vídeos de análise da Rose e da Akira que vão sair logo. E é isso aí! Quero agradecer ao Ronildo Pessoa que estreou o Pix da Game Dove com a doação. E esse vídeo é especial pra você, Ronildo. E pessoal, sintam-se à vontade de colaborar que todo o vídeo irei agradecer. O Pix estará na descrição de todos os vídeos. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Deixe o seu like e se inscreva. E é isso aí, com o Pix aí. Então, tchau.